Bom, né, uh, nessa aula eu gostaria de discutir um pouco mais O que a gente falou até agora Sobre a ortogonalização de Gram-Schmidt uh, No sentido de, de entender Por que, que a gente faz esse processo E qual é a importância dele né, Onde que ele, que ele se aplica Bom, muitas vezes a gente... Bom, a gente já falou que, que é necessário um espaço vetorial, um produto interno, né? porque esse produto interno serve para várias coisas. Né? Ele serve para definir relações importantes entre os vetores. Né? Por exemplo, ele serve para definir a noção de, de comprimento, a noção de ortogonalidade e assim por diante. Então, é uma das coisas mais fundamentais... De um, de um espaço vetorial, exceto aquelas, é, relação, aquelas, aqueles axiomas do espaço vetorial né, de, de comutatividade, distributividade e assim por diante a gente ser capaz de definir um produto interno para esse, esse espaço. Né? Então o que o produto interno faz é associar a dois vetores. escalar, seja qual for esse esses vetores, esse tipo de espaço, né? Então a partir disso a gente consegue medir, por exemplo, o ângulo, né? Ou, ou estender a ideia de, do produto, a ideia euclidiana de produto interno e de ângulo e comprimento para espaços não tão óbvios, né? Ou não tão usuais. Né? Então isso nos permite Isso nos permite trabalhar com conceitos mais avançados é, Em espaços não tão óbvios né? é, A gente generaliza essas ideias Que nasceram no espaço euclidiano Bom, muitas vezes Então quando a gente vai para o espaço de funções A gente é, discutiu né, na aula passada e retrasada que a gente estendia essa ideia de produto escalar né de uma soma no espaço euclidiano para então no, no espaço contínuo para uma integral né então o que a gente é, uma maneira de generalizar mais ainda é, é colocar uma função peso aqui no produto escalar Então a gente define... Então a gente está falando aqui no produto interno. No intervalo AB. Que pode ser finito ou infinito. né Com respeito... Ao peso... W. Por que, que se faz essa essa generalização porque certas funções não são ortogonais de acordo com o produto escalar usual, mas são ortogonais se a gente acrescenta esse peso na nossa definição o que, que isso significa? significa que o espaço em que a gente está trabalhando precisa sofrer alguma transformação para que essas funções sejam ortogonais então poderia acrescentar a, a raiz desse peso em cada uma delas né? ou então acrescentar quer dizer, eu poderia olhar isso como tendo vindo das funções e acrescentar esse peso nelas ou pensar que eu estou transformando o espaço em que eu estou trabalhando né? para que elas sejam ortogonais tá? as duas visões são, são equivalentes né? depende de como a gente prefere o, o contexto favorece uma outra interpretação, então a gente, às vezes, coloca explicitamente assim, quer dizer, ortogonalidade com relação a um determinado peso. E elas continuam sendo ortogonais no intervalo com respeito a W de X se... o produto escalar delas com o peso é zero, né? Então essa ortogonalidade, ortonormalidade depende do w, do a, do b, tá? Então o que a gente fez na, na aula passada? A gente partiu de um conjunto li, tá? Não ortogonal não normalizado, que, era, que eram os polinômios, né? Tá? E aplicando o processo de Grand Schmidt, a gente transformou esse conjunto ali num outro conjunto com uma propriedade ainda mais forte que essas, né? que é o fato de ser ortonormal. Que os polinômios de Legendre. Naquele caso, a gente estava definindo como peso. A gente nem falou nesse peso, né? eu falo brevemente. Então, o peso era 1. Um a gente poderia fazer o mesmo procedimento usando diferentes pesos. E desse procedimento nascem famílias de polinômios ortogonais, ortonormais, se a gente preferir. Então, por exemplo, vou fazer uma pequena tabela aqui. Eu não vou fazer todo o desenvolvimento porque está fora do, do nosso foco aqui na disciplina. Né? Mas é basicamente a mesma coisa que a gente fez na aula passada sai de cada um deles vai normalizando cada um deles né? ao subtrair o que ele tem e a projeção dele com relação ao anterior a gente vai deixando só as partes ortogonais de cada um deles né? o vídeo passado acho que explica isso é, bastante bem então vou botar aqui o peso o intervalo então Legendre, o peso é 1 um, o intervalo menos 1 a 1. Chebyshev. -cheb. O peso. Chebyshev -cheb do, do primeiro tipo, né? Tn de x. O peso é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. De menos 1 a 1. Depois, Chebyshev. -cheb. Segundo tipo, o peso é a raiz de 1 menos x ao quadrado, no intervalo de menos 1 a 1. Depois, os polinômios de Hermite, o peso é uma gaussiana e o intervalo menos infinito é infinito. Depois, os Laguerre, polinômios de Laguerre, o peso é uma potência de x, vez exponencial de menos x e uma generalização de vários né são os de jacob em que o peso é um menos x na alfa um mais x na beta menos 1 um a 1 um. então eu tô falando aqui das famílias de polinômios ortogonais A normalização é sempre mais simples, digamos assim, né? A ortogonalidade que é uma propriedade mais importante. Né? Então esses conjuntos de polinômios ortogonais são várias famílias que, que têm essa propriedade, que são desenvolvidos então, a partir de uma função peso na nossa relação ou na nossa definição do produto interno, e a partir daí aplicando o processo de Grand Schmidt. Né? Por exemplo, esse é um dos caminhos né, para se obter esse conjunto de polinômios. Tá? Bom, eu vou tentar então é, fazer uma generalização ou fazer um elo ainda mais próximo entre as ideias dos espaços vetoriais, que é o que a gente estava falando até aqui, o que eu comecei falando aqui né, do produto interno, e agora a ideia dos, dos polinômios ortogonais ou das funções ortogonais, né, conjuntos de funções ortogonais, né? É, bom, vamos vamos falar um pouco do nosso entendimento, né, de como a gente colocava as funções num certo espaço. Então, as coordenadas de um vetor numa base ortogonal, ortonormal bom, eu digo que o meu vetor se é uma base eu posso escrever o meu vetor tô, já repeti isso tantas vezes né, mas não custa se é uma base ortonormal ortogonal ou mesmo um, um conjunto de vetores LI eu posso escrever o meu vetor como uma combinação linear dos vetores da base. Se eu faço o produto escalar desse vetor X com qualquer um dos vetores da base, Se eu faço produto escalar do X com o EJ, eu vou ter o escalar de cada um dos vetores com o EJ. E aqui que é importante, então, que a base seja ortonormal, porque todos esses produtos aqui vão ser zero. Pela ortogonalidade entre eles. E esse aqui vai ser 1. Um. Então, acaba que o AJ é X... E J. ou seja, o meu vetor x poderia ser escrito assim, agora eu vou colocar bem essa notação, deixa bem explícito o que, que são cada uma das coordenadas do vetor, né? Quer dizer, a coordenada do vetor é o produto escalar do, do meu x com cada um dos elementos da base. Né? Isso é o que a gente chama de projeção ortogonal. Quer dizer, eu tenho, vamos discutir um pouco mais em detalhe, a gente já falou... E a gente já usa muito isso intuitivamente, a gente já discutiu isso lá no início do processo de gramsci né Mas vamos voltar ao assunto. Então eu tenho um vetor X, tá? eu tenho aqui uma direção Y, eu tenho um vetor unitário nessa direção que é U. Eu sempre posso decompor o vetor X numa direção... Paralela a Y numa direção ortogonal a Y. Então eu vou chamar esse vetor. Olha, isso é a minha decomposição. Esse é o meu vetor P. Esse é o meu vetor O. Né? Então qualquer vetor X pode ser decomposto dessa forma. Tá? O P é paralelo a Y. O O é ortogonal a Y. Bom, ainda o meu vetor unitário é o Y dividido pelo módulo do Y e o meu P tem um módulo ou tem um comprimento alfa. Então eu poderia escrever que o módulo do P é alfa. Né? Esse meu alfa, por definição, é o x escalar u. Ou x escalar u. É, desculpa, aqui seria o y. x escalar y dividido por módulo de y. Vou botar embaixo para não riscar x escalar y dividido por módulo de y e eu também poderia escrever o meu p como sendo o módulo dele vezes o vetor unitário na direção dele então também aqui eu poderia escrever de forma que o meu p meu vetor p né vai ser alfa, que é isso, vezes u, que é isso. Então, o meu vetor p É isso. E agora eu poderia, então, fazer a minha... Agora, pensa que esse u é um dos vetores da base. E eu faria a minha projeção ortogonal do x em todos os vetores da base. Então, o meu x seria uma soma de muitos desses termos. Né? De maneira que, no final das contas... Vamos tentar... A gente está falando de... de vetores, vamos tentar generalizar isso agora para o espaço de funções né? então é, com relação então eu vou colocar coordenadas eu estou colocando entre aspas porque a gente não costuma usar essa nomenclatura para funções, né? mas então eu estou dizendo coordenadas da função ou de uma função qualquer tá com relação a uma determinada base, né? Então, coordenadas da função ou do vetor, tá? x numa base b, o um, o dois, o n. Então, as coordenadas do b Agora, escrevendo uma expressão parecida com a anterior, né? só que mais explícita, né? escrevendo uma, uma expressão parecida com essa, mas ainda sem considerar a, a normalidade dos vetores, seria uma coisa assim. Então, o que, que a gente tem aqui? Tem duas vezes, o módulo, o módulo vezes o módulo. Né? Isso aqui é o módulo ao quadrado de 1. Um. Por que, que isso aparece? Porque eu estou normalizando esse e eu estou normalizando esse. Agora eu não estou mais supondo que eles sejam normalizados. Né? Então, estou escrevendo assim para ficar mais geral ainda. Então, o que, que eu estou fazendo? Estou pegando o X, fazendo a projeção ortogonal dele na direção do eixo. Vou tentar fazer uma figura uh, explicativa. Né? Quer dizer, eu tenho n digamos que eu tenho n eixos ortogonais, né? E eu tenho o meu x numa direção qualquer. Tá? Esse desenho, é, claro que ele não está exato, né? eu estou desenhando em 2D, uma coisa que tem n dimensões. Né? Mas então o que, que eu faço? Eu projeto ele na direção do 1. Obtenho esse escalar que é basicamente isso, né? dividido pela norma do 1, multiplico pela direção do 1, tem um vetor. Faço a mesma coisa com o 2, tem outro vetor. Então, no final das contas, o meu x é a soma de todos esses vetores. Essas são as coordenadas do x naquela base. Né? Então, essas são todas as projeções ortogonais né? do x em cada um dos vetores da base. Né? Eu acho que isso... É, bom, isso certamente é bastante conhecido de vocês, mas talvez não nessa forma, né? ou talvez de maneira não tão explícita. Né? Então aqui a gente tem as projeções ortogonais de X nos elementos da base. Por isso é importante que a gente tenha a ortogonalidade, ortonormalidade né? a ortogonalidade é mais importante ainda né? para que a gente possa escrever essas coisas e não fiquem os termos eh, cruzados né? quando eu preciso quando eu preciso obter um deles eu faço esse procedimento de, de aplicar o produto escalar nessa equação e vai sobrar só um deles eu determino completamente quem é o, o AJ se eles não fossem ortogonais, iam sobrar esses produtos cruzados do EJ com todos os outros, né? Que dificulta bastante, então... A, a análise que a gente está fazendo. Então, vamos tentar agora generalizar... Para o espaço de funções. Tá? Então, agora eu tenho o meu produto interno de novo eu vou fazer como antes eu tenho esse produto definido no intervalo f de x g de x o peso de x dx e eu tenho uma base Vou chamar de o 0, o 1, um, assim por diante. Né? Mudou. Nota, eu tô, eu tô é, confundindo a notação, né? Porque em geral a gente usa uma, uma notação bem distinta para um vetor e para uma função. Mas no contexto que a gente está falando aqui, essas funções são vetores. Mas quando eu coloco assim, é, fica mais ou menos claro para mim que eu estou usando um conjunto finito de, de escalares ou, ou, ou de números que representam esse vetor num espaço de dimensão finita. Quando eu estou usando o zero de x, já fica implícito na, na ideia de que isso é uma, uma, um parâmetro que varia continuamente com o outro, que é o x. Então eu fiz de propósito para mostrar a transposição dessa notação para essa. Mas lembra que conceitualmente essas duas coisas significam, podem significar a mesma coisa dentro de um espaço vetorial. Né? O formalismo que a gente está desenvolvendo é o mesmo. Eu estou só passando de um espaço finito aqui para um espaço possivelmente infinito. Né? Se eu quero fazer uma representação completa dessas funções no espaço, eu preciso que ele tenha a dimensão infinita. Tá? Essas aqui são ortogonalizadas. Ortogonais ou ortogonalizadas. Ou por construção ou por Gram-Schmidt. Tá? Mas eu preciso que elas sejam ortogonais. Então, as coordenadas eu vou colocar de novo, embora está correto, eu vou colocar entre aspas, só para chamar a atenção que eu estou usando uma nomenclatura que em geral a gente não aplica nesse caso, né? Então as coordenadas de uma função f f de x com respeito a Função UI de x da base, então isso vai ser o que? A projeção ortogonal de F em UI, então isso seria o que? F ui de x, a f também é de x, dividido por ui, ui, vezes a função ui de x. Então, de maneira geral, eu poderia representar essa função. Então, a representação, a expansão, a descrição ou, ou, ou a série de f... Nessa base. Nessa base do SUS, seria o seguinte: Estou colocando aqui explicitamente f de x, u de x Para agora ficar explícito para a gente Que são funções contínuas e que esse produto escalar Vai se, se traduzir em uma integral né? E indefinidamente com todas elas Então, um exemplo disso. Então, vamos fazer um exemplo do que seria isso. A gente tem um exemplo no espaço de funções, né? a gente tem um conjunto LI não ortonormal. que são os polinômios. Então, nesse caso, do exemplo que eu estou falando, eles poderiam ser ortogonalizados por Gram-Schmidt com a função peso raiz de 1 um menos x2 no intervalo, menos 1 a 1, que resulta em... Vou fazer seis deles. são os polinômios de Chebyshev do segundo tipo, são todos ortogonais. Bom, então, agora se pede o seguinte com base nisso expresse o polinômio f de x uh, x na quinta menos um como combinação Então, o que a gente tem que fazer basicamente é descobrir as coordenadas do f de x nessa base. Bom, a gente já vai discutir se essa descrição, se essa representação é completa ou não. tá? Mas então, o que seria o A0? A projeção disso no primeiro. Então, vou fazer alguns explicitamente, depois os outros vou deixar indicado. Tem aqui o 1 e tem aqui o peso. Né? O 0 e o peso. Então... Depois o A1, mesma ideia, produto escalar da função que eu quero representar com o 1 dividido pela norma do 1 ao quadrado, então isso. Fazendo um procedimento semelhante né? Só vou substituindo aqui Cada um deles E fazendo a integral Com ele aqui e ele ao quadrado aqui Eu vou obter Então no final das contas, eu poderia dizer que a minha f de x é igual a menos o zero de x, mais 5, 32, 1 de x, mais 1 oitavo de 3 de x, mais 1, 32 o 5 de x. Se vocês substituírem cada um deles aqui, vocês vão ver que vai dar exatamente isso. Então essa descrição aqui é exata. Essa representação é exata. Por quê? Porque a gente está tentando representar um polinômio de grau 5 tá? por um. Polinômio de grau 5 O 5 tem grau 5 Então se a gente fez as contas Certas das, das projeções ortogonais A gente deve ter Uma representação completa E exata dessa função Bom Mas e se eu quisesse uma função Que não, tem um, um, que não é um polinômio Que não tem um grau definido Se eu quisesse representar isso é... seno quantos termos eu teria que incluir? bom, para minha representação ser exata eu teria que incluir infinitos termos ou eu poderia truncar a minha série em determinado ponto e ter uma representação aproximada Então, também com essa, a partir dessa ideia, eu poderia fazer uma expansão da minha função f de x em termos daquela base. Se aquela base é ótima para fazer essa expansão ou não, é outra história. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que os primeiros termos sejam os mais significativos, tenham os maiores coeficientes. E, e na medida que os termos vão crescendo... os coeficientes vão rapidamente indo para zero... quer dizer, a série converge... é isso que, que é desejável... porque daí com poucos termos... eu represento muito bem a função... que eu estou falando... Se a minha, então existe uma certa... É, relação entre a função que eu quero representar... e os elementos da base... porque se, as, se a função que eu quero representar é muito dissimilar... Com relação aos elementos da base eu vou precisar de muitos termos do elemento da base para representar aquela função não quer dizer que isso não possa ser feito mas se eu resolver truncar em, em poucos termos a minha representação da função vai ser muito pobre certo então a gente vai vai falar bastante ainda nisso né na prática e conceitualmente tá? mas a, a ideia que está por trás disso é que eu posso representar um vetor do espaço, vamos usar a nomenclatura de vetores agora para ficar bem claro, eu posso usar um vetor do espaço, descrever um vetor do espaço como uma soma, uma combinação linear dos vetores da base desse espaço. Nesse caso, é como se esse vetor tivesse restrito a um subespaço, do, do espaço vetorial completo então eu preciso só de um conjunto restrito de vetores da base para representar ele exatamente, não seria o caso aqui tá então a série generalizada ou série de Fourier então agora então, entrando exatamente no, no assunto da série de Fourier generalizada é interessante que, que eu estou entrando na série de Fourier pelo fim, quer dizer, eu estou entrando pela generalização mas por que, que eu estou fazendo isso? porque da forma como, como eu achei mais conveniente apresentar para vocês isso é uma extensão do que a gente estava falando de espaços vetoriais e de base dos espaços vetoriais e da, e da generalização do espaço euclidiano para o espaço de funções ou espaço de, espaços de Hilbert ou, ou, ou espaços semelhantes. Então, eu tentei fazer uma transição suave, quer dizer, parece muito óbvio ou parece claro, embora não seja trivial, que aquelas coisas que a gente estava estabelecendo nos espaços finitos de dimensão infinita onde vivem os vetores usuais, né? No RN, que a gente ao definir um produto escalar entre essas funções e ao definir um espaço de dimensão infinita, a gente possa estender esses conceitos. E daí a, a ideia da série de Fourier é muito é, fácil de entender, embora nos, os procedimentos não sejam óbvios, tá? Mas então, Suponha F1 ou... Bom, em geral a gente começa de zero, né? F0 quando é funções, né? F1, F2 Tá? Um conjunto ortogonal de funções no intervalo AB com respeito ao peso. Então, qualquer função f de x pode ser escrita uma soma infinita, uma combinação linear dos elementos da base, e cada um desses coeficientes é a projeção ortogonal. explicitamente Então, bom, a gente pode é, começar essa discussão falando um pouco dos senos e cossenos que vão ser as funções de base na análise de Fourier. Aqui está dizendo análise de Fourier generalizada porque ele está estendendo, a gente está estendendo a ideia de Fourier é, baseada em funções harmônicas, está estendendo ela para quaisquer funções, que é o que a gente fez aqui nesse exemplo. E, e vem discutindo é, nos últimos nas últimas aulas nos últimos folhas aí que passaram né então aqui a gente tem uma uma síntese do que a gente vai fazer tem um conjunto ortogonal de funções, e então descrever qual, qualquer função em base desse conjunto ortogonal. A análise de Fourier, de novo, faz isso só com as funções harmônicas. Né? Então vamos, por exemplo, então, vamos pensar nas seguintes funções. Seno de x seno de 2x seno de nx Então a gente tem um espaço vetorial com produto interno e norma, né? Tá? Eu vou me restringir a esse intervalo, menos π a π, que pega um período inteiro dessas funções. Né? Esse vai ser conveniente. E a gente tem o nosso produto escalar definido dessa forma. Então, entre duas funções do conjunto, fm, fn, eu vou ter o seguinte, menos pi a pi, seno de mx, vezes seno de nx, dx, eu posso escrever, reescrever isso usando uma propriedade, uma identidade trigonométrica, né? como... tem que essa integral cosseno de kx dx ela é seno de kx sobre k né então nos limites aplicados a gente vai ter que ela é zero se k for diferente de zero e 2 π se K for zero. Então esse produto escalar. Acaba sendo. Né, como eu tinha. Aqui faltou um meio. Como eu tenho um meio. Vezes isso. Esse produto escalar. Acaba sendo isso. Ou seja. Todas essas funções. São ortogonais ainda não são normais, porque nota que quando eu eu calcular a norma, né, se eu calcular fk fk isso vai dar pi. Né? Então pensando que isso é a norma da fk ao quadrado, a norma de fk é raiz de P. Então se eu quisesse que elas já fossem normalizadas, eu teria que div dividir todas por 1 sobre raiz de π. Ou, alternativamente, eu poderia dizer que elas são normalizadas frente. Então eu vou botar ou, né? Porque uma coisa ou outra ou eu poderia dizer isso. Né, que o meu peso, né, para garantir que essas funções sejam ortonormais, é 1 um sobre raiz de π. Então, agora a transformada, é, que é o que a gente vai falar explicitamente na, nas outras aulas, né, nas próximas aulas, a transformada de Fourier, consiste em fazer essa integral, ou melhor ainda, essa integral, né, a gente precisa dos quais, quais são os coeficientes de uma determinada função... com relação a um dos elementos da base... que são esses. Então... É, entendendo desse ponto de vista... para mim, pelo menos... Né, embora a gente teve fez um grande esforço... para fazer toda essa generalização... mas eu acho que agora fica muito mais simples de entender... né? o que, que eu estou fazendo... eu estou pegando uma função... eu garantir que eu tenho que o espaço onde essa função vive é um espaço que tem uma base, uma base de funções ortogonais. Sendo isso uma base, eu tenho a garantia que eu posso escrever essa função como uma combinação dos elementos da base. Como eu faço isso? Calculando a projeção ortogonal da minha função em cada um dos elementos da base. Como eu faço essa projeção ortogonal? Através do produto interno então todas essas coisas estão amarradas assim, eu já repeti isso muitas vezes né? vocês já estão cansados de ouvir isso, né? mas essa é a ideia básica nota que, que essa apresentação é muito diferente do que é feito em geral é, da, nas séries de Fourier nas transformadas de Fourier né? em que se diz olha, transformada a se define a transformada de Fourier é tal tal conjunto é ortonormal a transformada de Fourier é tal, eu posso escrever isso, tá aqui a transformada, tá aqui a transformada inversa. Em geral, a pessoa que aprende dessa forma fica se perguntando ''Ah, mas por que que eu posso escrever um monte de seno e isso ser a minha função?'' Daí tu faz o gráfico, aceita mais ou menos que aquilo funciona, mas continua não entendendo e por que que isso é importante. E, e eu acho que dessa forma, como uma extensão dos espaços vetoriais, né? quer dizer, a generalização deles, e do espaço euclidiano no espaço de Hilbert e agora colocar as séries de Fourier ou, ou a transformada de Fourier tudo no mesmo contexto fica uma ideia muito mais uh, clara muito mais uh, simples de qual é o processo embora o procedimento em si seja bastante complexo a ideia subjacente é simples né eu não vou repetir de novo porque vocês vão desligar o vídeo né mas é ter uma, é a base, o produto interno, como relacionar, um, escrever um vetor lá dentro e assim por diante. Tá? Então eu espero que dessa maneira fique não só mais simples de entender a transformada de Fourier, mas que fique mais simples de vocês pensarem, bom, eu poderia propor uma outra transformada. Ou eu poderia descrever a minha função em termos de quaisquer outras funções, desde que eu garanta que elas são uma base ortogonal daquele espaço. Mas como que eu garanto isso? Bom, eu posso pegar um conjunto LI e posso ortogonalizar elas com o Schmidt. mid E daí a partir disso eu construí uma base para o meu espaço. E daí eu descrevo qualquer coisa que eu queira em termos daquela base. E o, o que que é, por que, que isso é interessante? Porque agora eu posso interpretar isso fisicamente. Além de matematicamente, mas fisicamente principalmente. Por exemplo, esses vários Fourier são diversas frequências. Diferentes Então se eu tenho um, um certo, Uma certa função F Um sinal qualquer de áudio E eu faço as projeções ortogonais E aparece que, que tem uma componente Muito grande A projeção ortogonal em F1 é muito grande E F5 também é muito grande Isso está me dizendo que essas frequências Estão presentes no sinal Então uma maneira óbvia De se usar a análise de Fourier Por exemplo, é para se analisar áudio porque as frequências que estão presentes no áudio vão aparecer como componentes mais salientes na, na expansão de Fourier. Tá? Tudo isso a gente vai fazer agora na prática, né? com exemplos concretos e tal. Tá? Até a próxima.